Pois é, foi aqui onde tudo aconteceu. Que tava lotado de gado. Quando os caminhões veio aí vi aquela filona vindo de lá e tal assim. Aí foi encarretando o gado. E eles pediam pra eu ficar só dali pra trás, hein? pra mim não ver placa de caminhão. A cabeça, porra! A cabeça, Nossa, eu não consigo nem imaginar o que, que você passou aqui. Ah, Mas, eu acho que não deveria ter vindo trabalhar hoje. Tá assim meio deprimido, dá uma distraída ainda. Mas e você, depois do roblar, esquecer isso, tocar pra frente. Essa galinha é boa demais. Tô vendendo mais barato, só porque eu tô precisando vender mesmo. Eu vou mudar, tenho que vender. Você fica muito sozinho aqui. E se você tivesse uma namorada assim? É, eu acho que tem alguém por aí ainda. E você não tem vontade de voltar pra fazenda? Difícil, sem sinal de telefone, sem internet. <risos> Marcelo, agora vai ser a última semana sua que eu aqui na Fazenda? Agora tem outras coisas, né? Meu nome é Marcelo de Souza, quando chego no rodeio, o povão começa a agitar. E agora é, é pra valer mesmo, né? para eu é, é. um, dois, três, três! três, três, três. três. <risos> A pinga não saiu, agora achei é. que ia rolar cantante. Mas Ó, vem eu... ajudar você a fazer a mudança, você promete a cachaça e serve café. Eu acho que isso então, aí, essa historinha, dá pra descrever ela. Tá, um poema também. Você vai sentir muito sua falta aqui, né? É, também vou sentir falta. Foi no doze, 12, 12, que esse modão é arrumado demais.